E aí, gurizada? Deixa eu desligar a música aqui, porque senão lá dá direitos autorais. Estamos indo agora, onde? Lá ver o Chris Tar, competir. É competir no CrossFit... Não, não. Calistenia. Calistenia. E a gente vai lá dar um apoio moral. 10 quilômetros daqui. Lá que a gente chega a é tempo, né? Porque ia entrar as duas, agora é duas e 13. Ele ia entrar, não. Ia começar a competição às duas. Agora é duas e treze. Dá pra filmar ele fazendo, senão a gente pede pra ele fazer de novo. Fácil. Segue a vinheta, é mais Estamos chegando aqui onde vai acontecer a competição. Quer dizer, na verdade eu não sei. Eu não sei direito se é aqui, onde é que é. A gente vai ter que achar o lugar aí. Boa tarde, mano. Sabe onde é que tem uma competição de calistenia? É aí mesmo. Ah, beleza? Falou. Ah, tá. Ah, tá boné. <risos> ah, claro, né? Vou angariar uns clientes aqui, bonézinho, ó. Consultoria. Os caras vão ver o shape do pai aqui, ó. Já era. Falou. Cristal, bora. Por Não, não. Eu, <risos> eu consigo nem ficar pinturado na barra, muito pesado. E aí, aí, pai? Tô pronto. Olha é que é. Que, hora que tu vai entrar no bagulho? É, eu tô à espera agora que comece a chamada, né, já com todos. Eu tô a fazer de falar da minha vez. Ah, aqui pois, pra mudar tudo. É, né? tipo crossfit aqui, como é que é? Crossfit não, por favor. Tira essa <risos> palavra e joga lá fora. Aqui é treino tá. sério, treino de verdade é, Vamos ver, vamos ver como é que vai ser o bagulho. A gente tá acreditando então, em ti, vai ganhar o bagulho. Vou ganhar isso. Tá em É, deve ser um monte de suprimento e. mostrar ali pra vocês os caras falam porra! Nós estamos a tentar, sei lá. Agora fiz uma tentativa de 50, mas não passou por causa do queijo. O queijo tem que passar a barra. Não tem que passar a barra? O queijo todo aqui. <risos> Ai, e, e, quantos quilos, doutor? Ah, tá? ah, fiz de 50. 50? É, mas tem que ter gasto. Fiz de 67,5. Ah, pesado! Essa é isso aí, Gurizada, continua continuar acompanhando aí. Yo au bon. O chat estava dando umas dicas aí para ele. Tem alguma infração, mas ele levantou a bandeira vermelha ali. Aí meu, o que deu? Ele levantou a bandeira vermelha pra ele. É, a primeira tentativa não deu muito certo, aí... eu então falei. Eu fiquei 3 segundos como venho a ficar embaixo da barra e depois subi. Mas agora no próximo vai. Ah, no próximo vai. No próximo vai. Tá e depois vai aumentar o peso ou como é que é. A ideia é aumentando o peso. Quem faz mais do todo? Ah, ok. Sempre aqui, vamos pra paralela. Vamos paralelo ah, do... paralela. Ah, beleza, a gente vai estar acompanhando aqui torcendo. Bora! Então, mas... tá, rapaziada, ela está me perguntando aqui se eu não consigo fazer isso. Só que, tipo, eu tô pesando praticamente 100kg. E. pra levantar isso aí. Teria que estar tá mais leve e forte, mas esses dias eu fiz uma barra fixa com ela nas costas, então talvez alguma coisa eu consiga levantar aí, não sei. São três tentativas, né? São três Bem, bom, me Desafiaram aqui, ó, Salve, fazer uma elevação. Convite. É, lembrando que eu tô. Um eu sou ciático, tá ligado? Sai, sai. O cara tá muito velho. Tem que levantar o queixo. Aí, aí, aí. Bolinho pra cima. O que você faz com o bolinho? Aí, isso pra é fácil. Ó, levantar. Estou tentando fazer o exercício e encolher a barriga ao mesmo tempo Mas eu vou em mais força do que o normal Não, eu tô tela, eu tô em off Aí é eu tentando fazer o exercício e encolher a barriga ao mesmo tempo Só que, só que daí é difícil Faço mais força que o normal então Só ficar no shape aqui, ó, aqui Só pra dar um copy Mano, é? cara, os caras são muito fortes aqui nesse bagulho Nossa, vou fazer só uma repetição com 20kg Já me tremi todo, né? É, eu treino isso e também faço uns oito meses que eu não venho fazendo costas direito, justamente por causa da minha turma que eu tava, que me pediu até de treinar, né? Mas isso aí, vamos ver nos próximos meses aí eu faço uns treinos com o Cris e daí a gente vem pra uma competição feia dessas. Vocês acham uma boa, deixa aí nos comentários e tamo junto. Continua continuar acompanhando aí. Esse é a camiseta para representar o time Não, que vacilo, Cris Calma, calma, que o próximo vai ser melhor Aproveita e sigam lá no Instagram Como é que tá o Chris? Cris e With Calis with. Depois eu boto escrito eu, lá Bota aí eu esse, esse é o logo Esse é o logo antigo Isso aí, sigam lá no Instagram eu ali, né? Deixa eu aí, ó. Isso aí, Igorizada Sigam lá do Hakim Talvez. Vai recuperar a posição, vai recuperar a posição dele entre os uh, classificados, melhor dizendo. Vai, então. não gosta de ti. Ah, é. eu... não gosta de ti. Não gosta. próxima Bahia. Vai ter a segunda? É a segunda não vai tentar com 60? Ou vai... Pode ser? Não pode ser. Ah, não pode ser. Não. Ah, eu não sabia disso. Não ser. Ah, então vai ter 60. Ah, ah, ah, tem embora, embora. a força do ódio. Chegar aqui... Ah! Começa a gritar ali, vai! Já, é. já era! Boa! Não, não pode ser até depois da do, do, do, de falta. Ah, Imagina, faz falta, já não pode ser. Ah, sim, sim. Se eu fizesse o meu máximo logo no início, ganhasse, pronto. Sim, sim. sim. sim, sim, sim. Agora tem falta, agora, já não pode. Já não pode, já. Mas é isso aí, vamos continuar aqui. Vamos torcer pro PISS melhorar na próxima. Lar larga com o pobre ali com, com... O, iogurte o iogurte de proteína libera. liberado já era, né? <risos> Vai, vou tomar tudo. <risos> então, pega ali o, o iogurte. Então, aí a iogurizada. Diz que, tá, diz que tá liberado hoje. Iogurte de proteína, eu vou querer todos. Que isso aí, e o Pro me patrocina. Ah, eu, me vou patrocina pro eu, pro. eu vou querer primeiro eu vou testar qual que o vou pedir. Então eu vou pegar esse aqui de. Caramelo. É. Eu gosto leite. Caramelo. Ah, esse tem é Sabor caramelo. Dá um olho pega um. Fazer. larga dois de fome num bagulho desse liberado de. de proteína. Calou, Ele tá falando do queixo ali, que os caras não tão passando queixo do bagulho. Ah. É bom? Hum? é bom? Ah, é bonzinho. Ele tava explicando ali que o pessoal não tá passando o queixo por cima da barra e agora vão corrigir isso na terceira volta. que vamos desclassificar. Tá? Bora. irmão da rapaziada aí Como é que é, Cris? Estão fazendo yeah. errado o bagulho aí, Vocês estão... Ué, nós estamos habituados a fazer de outra forma Não, não há necessidade de ficar com o queixo aqui em cima da barra para passar com todos Ah, daí agora ele quer é que faça diferente daí É, diferente Mas ah, pronto é, é, Aqui vamos fazer É, fazer azar. é azar Passa o pescoço inteiro em cima agora do bagulho, Deita em cima da barra Tá, pessoal. <risos> daí o cota e do movimento ali do Cris, ele foi, acho muito bem, faltou uma negócio de veneno, se eu tomasse veneno era que eu tava Faltou um é. Uma... é isso aí, é aí, é. última oportunidade, muito mas ainda tem competição de ainda paralela, é, paralela agachamento. e agachamento a paralela, tu bota mais cargo ou como é que é? Bota mais, bota mais. Mas o máximo foram 80 mil na paralela, então. Ah, então. Eu botei só até eu passar. Ali pelo menos tem que tirar um trofeuzinho, é, né? É, tem que sair alguma Porra. coisa. É isso aí, bora. O Cris o não quis ouvir os mestres aqui do, das paradinhas. Daí, daí, agora, ah. ele poderia vermelha no papel Então, tô sai paradinha, não. Tô... É não, aqui tá natural. Tá natural, beleza. Mas a cruzada ali tá tudo harmonizado. Só todo mundo tá valendo. Tinha que ter o T-top aqui, não era é pra te ninguém. Agora eu vou começar a fazer ali a competição da paralela. Tem tu que é, tu é aqui colocado ali, qual é o teu número? Não, não sei, não sei. Não sabe? Dona Pran tá, tá cansada já de estar tá aqui. O pessoal tá fazendo agacha também ali há tá muito tempo, né? É só uma repetição. Toma, e Toma, qual? É... Aqui, um, e, e qual é a regra ali do negócio? 80 é, degrados. Tá desce Sim. até onde? Aqui, desce, abaixo de 90 graus e tem que ficar um segundo. Um segundo? Segundo a pessoa. Ah, é tenso aí. É, é -se. 60. 60 você... de. O chat vai começar com 60 ali, ó. Chris. E aí, como é que tá? Confiante? Bora, bora que é tua. 65, Cris? Porra, 70, caralho. Que isso? Porra, Cris, vamos Ter começado com 70 já, né? Foi fácil, foi fácil. Comprar um açúcar pro Cris foi difícil. Trilha mais longa da nossa vida. Não, pai. Nós chegamos. Estamos lá de baixo. Subimos aqui. Comprei um doce aqui pro atleta competidor. Tá quase morrendo lá, sem carboidrato. Aí ó papai, mais energia pra ti aí. Acabei, vai fazer, vai ter que acabei de fazer agora com 80. Porra, sério? Tá certo? Não, segundo. A segunda. primeira com 65, agora 80. Ah, é bom. Ah, sim, a primeira a gente tava aqui? Sim, agora segura. acabei agora, agora. Dá Se um aqui então pra baixo, fazer... deixa eu ver qual é que é. Vai fazer qual? Dá um. É com 86. Vai com quanto agora? Próximo? 90? Acho que 86. Fiz a última com 80. Mas foi agora. de boa ou foi. Foi de boa. Foi 90 então. A gente tem noventa. Bora. Bora. Bora. Bora. Bora. Bora. Bora. Mano, a gente vai largar, vai vazar, porque tem alguém que tomou muito iogurte e tá morrendo de vontade de ir no banheiro, né? Eu só não vou falar quem, né? Ah, então tá. Vou tomar um iogurte e vazar. Tudo tá onde? tá Tá. Isso aí. Valeu pelo iogurte. Obrigado. É nóis Tchau Então, Grisada, por hoje é isso A gente vai ficando por aqui Vou trabalhar agora Dona Fran vai destruir o nosso banheiro <risos> Que ela, né, tomou muito iogurte E o que, que ela tem na mão? Mais um iogurte Cara, eu tô Tá graças, certo graças. Eu tô mais um ainda Aí tá o Smart Veloz e Furioso E bora Até o próximo vídeo É nóis Bottle,